Fala aí, galera! Beleza? Franz Rezende na área, dia de muito calor, dá pra perceber, né? Olha a camisa aqui, ó. ó. Dá pra perceber, né? Dia de muito calor aqui em Rio Preto. Pessoal, pós Feikon aí. Tamo aí de novo na área, tamo lá na, na casa dos legistas aqui fazendo os arremates finais, né? E hoje eu vim responder uma pergunta, pessoal, que muita, né? muita gente me faz... Franz, como que põe piso em parede pintada? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, essa aqui é a cozinha dos azulejistas Vocês estão careca de ver. A cozinha mais vista esse ano no Brasil. tá? E, pessoal, aí tem essa parede aqui. Vamos supor que você queira estender esse revestimento ali. Ó. Ó. Tá vendo ali onde eu pus ó? Ó, o revestimento? Vamos supor que você queira estender esse revestimento para cá. E essa parede está pintada. Franz, o que, que eu posso fazer? Só picotar ali, dar uma picotadinha, já manda uma argamassa C3 pau? Não. Vou te explicar por quê. Pessoal, o assunto é sério. Estou brincando, mas o assunto é bem sério, tá? É, por que, que não pode só picotar essa parede aqui e assentar piso por cima? Porque a argamassa é desenvolvida para assentamento em reboco, não em tinta, pintura, massa corrida, textura, grafia, nada disso. A argamassa não é feita para aderir sobre essa superfície. Ela é feita para aderir nisso aqui. Ó. Ó, ó, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem, vem, vem, vem, vem. vem. Aqui. Ó. Isso é uma parede pronta para revestimento. Uma parede crua, crua, sem pintura nenhuma. Sem seladora, sem, a... sem nada, sem nada. Aqui a argamassa é feita para colar. Lá naquela parede branca lá de massa corrida. Não! Aí o que acontece? A galera quer correr pra ganhar mais, sabe? Cara, quer correr? Rapaz, tem que acabar logo o serviço. Quanto mais rápido eu ganho, acabar mais eu ganho. Aí a galera vai fazer o que? Picota a parede, que é mais rápido do que lixar. Picota, picota, picota. Passa a C3, né? Passa a C3, pá! A C3, a C3 é a argamassa mais milagrosa que existe. Passa a C3 pra qualquer coisa. Calma. E vai assenta o revestimento o que, que acontece o revestimento picotado pessoal a argamassa ela ela ela só adere naquele furo que o azulejista fez aonde tem tinta ela fica superficialmente colada toda casa prédio principalmente apartamento ele, ele movimenta e essa movimentação pode causar o que o desplacamento e como essa argamassa não está 100% aderida ela só está parcialmente aderida qualquer movimento pode começar a soltar essa peça e aí tudo que você fez, todo o dinheiro suado que você usou para comprar esse material, para contratar esse profissional, vai pelo ralo. E você tem que contratar um profissional que faça o quê? Lixe aquela parede branca e deixe ela assim. Franz, que tipo de lixa você está falando? Como que faz a preparação dessa parede? Vou deixar aqui, ó. Corre o vídeo aí, Franz. Mostra para a galera como é que faz assentamento de piso. E revestimento em parede pintada Roda o VT! As paredes elas estão assim ó, ó, Paredes pintadas, tá vendo? Elas estão pintadas E o que, que a gente está fazendo aqui pessoal para poder ficar seguro de instalar o porcelanato 70x70 por 70 nessas paredes A gente está tirando a tinta Exatamente o que vocês estão falando Estamos tirando a tinta totalmente ó. Esse disco aqui, pessoal, é um disco da Maquita. Ele é pra alvenaria, tá? É pra desbaste de alvenaria mesmo. É um... Viu aí, pessoal? Essa aí foi uma obra que nós fizemos. Pegamos do, o apartamento. Os dois banheiros estavam amaciados e pintados. Aí... É, ali pessoal, não adianta só picotar e assentar. Ali teve que lixar. E vocês viram que a gente usou uma máquina elétrica, fez poeira, a gente usou um disco específico para desbastar 90% da tinta, e aí a gente usou uma argamassa bem forte mesmo, usando a C3 também, para fazer o assentamento. Eu me resguardo meu trabalho, pessoal. Aquela, aquele revestimento não vai cair jamais! Jamais, porque eu fiz o assentamento correto, beleza? Picotar não resolve. O que resolve é lixar. A argamassa é desenvolvida para assentamento em parede crua, nunca em parede pintada, com textura, grafiado, massa corrida, nada disso. Beleza? Não compre gato por leve. Contrate um azulejista que faça o assentamento correto. Parede pintada, só lixando. Picotar não resolve. Passar C3 em cima da tinta não resolve. Porque a tinta está aqui. Se a tinta descolar, tudo que está em cima da tinta vai junto. Se um dia essa tinta criar uma bolha, tudo que tem tá em cima dela vai embora. Se desplacar, vai embora. Então o ideal é deixar no reboco de novo e aí fazer o assentamento correto. E esse, esse trecho que vocês viram, pessoal, da, da, do lixamento para aplicação do revestimento, é uma das aulas do curso azulejista. Nesse curso eu ensino as pessoas a aprenderem de maneira correta Como fazer o um assentamento de pisos e revestimentos em paredes pintadas Então se você quer aprender a fazer a coisa certa Nosso vídeo, nosso curso está aí para te, te ajudar, te auxiliar A aprender as técnicas corretas Que vai resguardar tanto você como que é profissional Como o teu cliente também vai ficar resguardado Para você fazer um assentamento bacana, beleza? E pessoal já sabe, todas as dicas aqui no canal você registro também no nosso Instagram no nosso Facebook e agora até no TikTok rapaz, eu tô no TikTok só não tô fazendo dancinha, tô fazendo coisa séria beleza? valeu galera, abraço, fui!